assiste meu canal, tudo bem com vocês? Olha eu não sou o Windows Nunes não, mas... Eu fiz uma cópia no começo do vídeo. É assim que a gente aprende... Olha, o que eu tenho para falar pra vocês é o seguinte... Hoje o vídeo é... Hum, cansado, feito pra tudo. Pera... Olha, é o seguinte, hoje não tem bagaceira... Mentira, tem bagaceiro no canal. Meu nome, pra quem não me conhece, é o meu Vlog, eu tô aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês. E o negócio é o seguinte, hoje a gente vai falar sobre algumas coisas que acontecem no dia a dia. Se você conhece alguém que faz isso no dia a dia, ó, se liga no vídeo que vai Eu tenho certeza que você conhece uma pessoa dessa espécie, que a gente vai mostrar o vídeo agora. Mas antes disso, galera, eu vou pedir uma coisa muito importante pra vocês, eu tenho certeza que vocês vão fazer, porque eu vou entrar dentro da casa de vocês agora, beleza? Mas... Eu vou pedir com certeza. Se inscreve aqui no canal, muito. Deixa aquele like, é muito importante pro nosso canal. E compartilha esse vídeo pros seus amigos, porque tá muito. Eu acho que está. Vocês têm que dizer aí. Provavelmente você tem uma amiga ou um amigo que, tipo, se a galinha mijar, quer dizer, a galinha não mija, né? Mas se ela mijar, ela ri. Se a galinha peidar, ela ri. Se a amiga dela ficar com o namorado dela, ela ri. Ela é basicamente assim. Se você tem uma amiga assim, já marca aqui embaixo. Beleza, filho. <risos> E aquele amigo que não pode ver Forrozinho, Que ó, já quer se rebolar, remelecher o eleleiro? remelexer o eleleiro. Se liga no vídeo: se você tem, marca ele é... aqui. Mamãe vai fazer, papai vai Só falta você. Tançando, dançando, dançando. Que não pode ver o crush Você conhece? Marca ela aqui pra ler esse vídeo Você tem essa amiga Não vem com essa história não Todo mundo tem uma pessoa Um amigo Uma amiga que faz isso Que não pode ver o crush Que ó, ó Ó Bota ela assim ó Mostra o vídeo pra eles Mostra, Mostra. Você e as mulheres, mas os homens tem, uma, tem um cesto. Que se você for homem, você já fez isso. Não vem com essa história aqui. Não, eu não, fiz, não, eu não, fiz, não. Você já fez, cara. Cachorra, você é tá ruim. Você já fez. ó Você olha para um lado e para o outro, assim, ó. Fala assim, ó. Desfaça e fica assim, ó. Bota bom. Um... Aquele chicatinho de nhaca, segue o vídeo. Puxa. Se você curtiu esse vídeo, já vou dizendo pra vocês aí, ó. Se inscreve no canal, muito obrigado por ter me assistido até aqui. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve, porque a gente vai trazer vídeo direto aqui desse jeito. Se você curtiu, deixa aquele like. É nós estamos junto, valeu. E deixa eu ir embora, porque, ó. Dançando, dançando. Na, na, na, na, na, na. Fui!